Mensagem aos jovens pais Quando os meus filhos eram pequenos, mesmo quando bebês, eu costumava sentar-me ao lado do bercinho e, enquanto eles dormiam, eu conversava com o espírito deles, dizendo-lhes o quanto eu os queria bem e que eu desejava que eles fossem honestos, verdadeiros, bons, carinhosos, estudiosos, amorosos, trabalhadores, esforçados, inteligentes e, assim, ia alinhando uma série de virtudes que considero importantes para o ser humano. Fazia uma oração e saía do quarto. Com o tempo, vinha a saber que a explicação dos psiquiatras diz que quando eu agia dessa forma estava conversando com o subconsciente da criança e que, portanto, essas mensagens ficavam gravadas e iam sendo desenroladas ao longo da vida daquele ser. Conforme eles cresciam e passaram a entender, eu lia histórias para eles. Livros apropriados para a idade em que se encontravam. Fazíamos a oração em conjunto e depois eu saía do quarto para que dormissem. Mais tarde, eu voltava e continuava a conversar com os espíritos das crianças. Tenho dois filhos gêmeos com 18 anos e uma princesa com 21 anos. São e sempre foram seres humanos normais nem acima nem abaixo dos demais. Apenas receberam o que era necessário o que era necessário para se prepararem para a vida e neste momento acredito que já estão assim preparados. Meus filhos são escoteiros, recebendo os maiores reconhecimentos do movimento para cada idade, os símbolos lis de ouro e escoteiro da pátria. Minha filha recebeu cordão vermelho e branco e escoteiro da pátria. Na escola sempre fecharam notas sem necessidade de prestarem exames. Os três falam e escrevem inglês e espanhol. Além do português, os meninos agora estudam francês. A minha princesa já estudou essa língua, agora faz faculdade de jornalismo. Trabalha e paga o seu estudo, sendo muito dedicada. Quando o espírito se prepara para reencarnar, a sua bagagem anterior, tais como pensamentos, conhecimentos e emoções, são empacotados e embrulhados, de modo figurativo, e enviados para o seu futuro. Aquele espírito recebe um cérebro novinho, apagado como se fosse um livro em branco. Os pais e aqueles que cercam essa nova vida começam a escrever naquele livro e a partir da concepção daquela nova vida. Até os sete anos de idade, aproximadamente, os pais têm a responsabilidade de escrever naquele livro uma série de concepções sobre esse novo relacionamento familiar e a relação da criança com o mundo. Conceitos são incutidos e talhado o caráter da criança. Enfim, a formação que os pais podem dar para esse ser. A partir daí, aqueles pacotes, você se lembra? Que foram enviados para o futuro da criança começam a chegar e inconscientemente aquele espírito começa a confrontar os conhecimentos que ele recebeu nesta encarnação com aqueles que estavam contidos naqueles pacotes. Eu costumo denominar estas fases de apocalipses individuais épocas de transformação, de mudanças. Desta maneira, os pacotes aparecem aproximadamente a cada sete anos com alguma variação provocando aquelas revoluções internas na cabecinha das pessoas, fazendo que elas hajam de modo até incoerente com elas mesmas. Casos típicos costumam acontecer na época da adolescência, onde aparecem revoltas sem sentido. Eu costumo dizer que são as fases de abertura dos pacotes apocalípticos, época de confronto das novas com as velhas informações. Como esses confrontos são a nível espiritual, passam-se no inconsciente e manifestam-se como se fossem uma revolução. Essas fases podem ser boas, amargas ou amenas, mas sempre são fases de confronto e dilemas para cada um. A grande responsabilidade dos pais está ligada ao que se incute na formação da criança. Um momento de muita satisfação que tive recentemente foi quando meus filhos pediram a minha permissão para viajar para o Canadá. Com 17 anos, me explicaram que haviam se preparado para essa viagem. Como nessa época eu já estava passando por uma fase financeira apertada, e expliquei que não poderia contar com a minha ajuda. A resposta foi que tinham economizado as mesadinhas durante bastante tempo e que só precisavam da autorização. Prepararam os roteiros. Reservaram acomodações em albergues da juventude e Bed and Breakfast, que são hotéis tipo cama e café da manhã, com acomodações boas e baratas. Fizeram reservas de passagens e ainda foram a teatros, jogos e museus durante 23 dias, um programa que muito adulto não faria. Isso me mostrou o quanto são independentes e amadurecidos.